Eu te convido a respirar, a contemplar esse momento presente, a perceber o presente que é viver no presente. Então simplesmente experimente inspirar lento e profundamente pelo baixo ventre. Sentindo o ar entrar e sair, deixe a sua expiração ser um pouco mais prolongada. E vá observando como o seu corpo reage a esse estado de presença. A esse estado em que você está oportunizando está aqui e agora. Sinta os seus braços. Sinta as suas mãos. direcione a atenção agora para os seus joelhos, como é que está o seu joelho, tudo bem com ele? Toque nos seus joelhos, direcione a atenção para as suas pernas, as suas coxas, como estão as suas pernas, alguma dor aí, algum incômodo, Então direcione a atenção, toque nas suas pernas, as batatas das pernas direciona a atenção para os seus pés que te carregam pela vida sinta o piso do seu pé, como é que está, sinta o seu tornozelo direciona a atenção agora para o dedão do seu pé, como é que está o dedão do seu pé, o seu pé direito Direciona a energia, sua atenção, olhando para ele, sentindo a presença dele no seu corpo. Direciona agora a atenção para o dedão do pé esquerdo. Sinta a sua presença, agradeça pela importância dele em te carregar também pela vida. fazer parte do seu corpo, direcionar a atenção para as suas mãos, esfregue um pouco as suas mãos, sinta a textura, já sentiu a textura das suas mãos? Como é que está a textura das suas mãos hoje? Está fria? Está quente? Está suada? Está áspera? Está macia? Então sinta um pouco a sua mão, Sinta os seus dedos. Toque nos seus dedos. Sinta o seu nariz agora. Toque no seu nariz, direciona a sua atenção para o seu nariz. Tá tudo bem com ele? Você já sentiu a textura do seu nariz? Ele tá seco, tá molhado, tá oleoso? Tá ressecado, como é que está ele? Aproveite e toque no seu corpo, no seu rosto, debaixo dos seus olhos, no seu rosto, sinta a textura do seu rosto, sua testa. Como é que está a sua testa? Está suada, está seca, está áspera, está relaxada? Toque nas suas têmporas, nas suas sobrancelhas. Você sabe o que as suas sobrancelhas estão aí? veja quanta sabedoria ele protegendo da do suor dos líquidos seus cílios estão aí ó o tempo todo cuidando de você então olhe para a inteligência que é o seu corpo desfrute dela suas orelhas toque nas suas orelhas o papel da importância dos seus ouvidos veja como o seu corpo é maravilhoso como ele é inteligente desfrute da presença, desfrute de estar com você, curta estar com você, ter momentos para ficar só e tocar no seu corpo, olhar com atenção, com amor, com reverência para ele.